E aí galera, esse é o De Bona na Cozinha, eu sou o chefe Marcelo Bona e hoje vamos fazer um tartar de atum com guacamole. Vamos ter avocado, atum, tomate, coentro, cebola roxa, broto de beterraba, coentro e rabanete, gengibre, shoyu, furikake para finalização, azeite, sal e limão. Bem simples. Pegando o avocado espremendo ele com um suco de limão. A gente pega um garfo e espreme ele até ele ficar bem pastoso. Se você tiver um mixer e quiser fazer um, pode fazer também, tá? Não tem problema. Só fique esperto para não passar muita coisa. Se você passar muito ele é capaz de ele amargar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar nos comentários que a gente responde para vocês. Chegou na textura desejada, a gente vai dar uma acrescentadinha de um pouquinho de tomate, picado básico, mistura, entra um pouquinho de coentro, se não tiver coentro ou não gostar de coentro, pode usar um pouquinho de salsinha, tá? Não tem problema não, é tudo questão de gosto, tá? E o coentro, como tem bastante gente que não gosta muito, usa um pouquinho só para não não ficar aquele sabor forte, porque senão o coentro toma o gosto de tudo. Terminou o avocado, colocou um pouquinho de sal, dá uma experimentadinha, aí tem que ficar um pouquinho azedinho, para ele dar um contraste depois com o atum. Finalizou aqui, te leva pra geladeira. O atum, a gente vai servir, cortou ele em cubos, tá? Cubos pequenos, de um centímetro cada. E aqui a gente vai acrescentar um pouquinho, pouca coisa de cebola roxa. A cebola roxa, ela tá na água, para tirar a picância dela Dá uma espurradinha aqui o molho o que, que tiver a gente vai usar? azeite, shoyu, gengibre Vou colocar azeite um pouquinho de shoyu e um pouquinho de gengibre ralado para dar um gostinho a mais o que a gente faz? a gente pega um alho e dá uma picadinha coloca um pouquinho de alho mexendo e aqui a questão é questão de gosto se você gostar dele um pouquinho mais salgado, um pouquinho mais de shoyu. Se gostar menos de gengibre, menos gengibre. Que eu aconselho sempre a usar um pouquinho de prato, um prato fundo por causa do molho. O que a gente vai fazer? Vou colocar uma cama de colocar molho e vamos dispor o atum por cima. Que rega o atum e coloca um pouquinho no, do caldo no prato. E aí para finalizar vamos usar um pouquinho de broto de beterraba, um pouquinho de broto de coentro e um pouquinho de broto de rabanete. A gente pode jogar um pouquinho de furikake por cima. É um temperinho japonês que você encontra em qualquer lojinha japonesa, qualquer sacolão hoje em dia você acha, tá? Prato simples, bem tranquilo pra gente começar. Pra servir esse prato aqui, com um espumante Aurora Pinot, Pinot Noir, providências, cai excelentemente bem. Pode confiar, vinho brasileiro, barato, tranquilo, menos de 40 reais, 50 reais, um vinho super elegante. Estamos aqui de bola na cozinha, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal, eu sou o Marcelo Bona.